Nopa! Então, esses dias mesmo, se não tivesse sido hoje, eu postei uma pool no Twitter perguntando qual assunto vocês iam querer pra terceira parte da teoria free. E vocês voltaram mais naquele que eu prometo contar a história de Pandora e como o mundo em si surgiu. Então bora lá, né? Tudo começa no mais puro negro, onde nem chamar de universo poderíamos. Com a presença de um grande nada lá, apenas dois tipos de fragmentos diferentes. Um parecia ser de um material que foi chamado por material origem, e outro de material chamado de material extermínio. E bem, os dois acabaram se unindo, o que gerou uma grande plataforma composta por um material que antes não existia. Naquela plataforma, surgiram seres que foram chamados de Pandores. E os Pandores eram parecidos com coisas que os humanos chamavam de cogumelos no mundo deles. Os Pandores eram altos e rosados. Mas o que havia de especial neles, era porque mesmo sendo um tipo de planta, eles eram sociais. Como assim sociais? Você se pergunta. Basicamente, para que um vivesse até o fim, ele precisava ter suas raízes conectadas a outro Pandores. Porque senão eles morriam cedo. E foi no meio de uma dessas conexões que surgiu um outro tipo de vida lá. Dois Pandores eram tão unidos que sua conexão era mais forte daquele lugar. O que acabou atraindo uns aos outros, que se uniram e explodiram. Como seus raízes eram presas ao parceiro e não ao chão, a vida que a junção dos mesmos originou era algo diferente. Mesmo sendo da mesma espécie, eles eram totalmente diferentes. Conforme isso ia acontecendo, mais e mais seres surgiram naquele mundo. E todos lá se alimentavam de um material chamado Pandora, que era composto por fragmentos de alma misturados com flores que caíam de espécies de árvore por lá. Com a mistura dos materiais, os pandórios iam surgindo, e quando não consumidos, secavam formando um tipo de cristal rosa que também era chamado por pandórios. Os seres de lá percebiam que não precisavam se alimentar, e então largavam os pandórios pelo mundo. O que fez com que o material se tornasse algo natural de se ver por lá. Surgiu em especial uma alma chamada de Free. E já comentamos mais sobre ela nas duas últimas partes da teoria Free. Free foi o primeiro a nascer com algo em especial. Consciência. Sua origem foi a partir dos fragmentos dos oito materiais que formaram a grande plataforma de Pandora E fragmentos de alma que se uniram. Beleza, agora que vocês sabem a origem de Pandora, a vida de Free que hoje é Geoase, vocês querem que eu fale sobre a chulase, né? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo da teoria free, porque é algo meio complicado de se abordar.